Boa noite, eu me chamo Rosane Franz Predabon, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia de formação e venho desenvolvendo desde 2016 o projeto da Junesse Global. Eu estou muito feliz com esse projeto, eu desenvolvo em tempo parcial. E nesses últimos dias a gente vem desenvolvendo um novo projeto dentro do projeto de Unesco Global, que é a Maratona Multinível Digital. Isso foi criado com a ajuda do Leandro Fonseca e do Robson Dias. Está sendo extraordinário porque mudou a forma de prospecção. Hoje a gente aguarda o prospecto chegar no nosso celular e isso é extraordinário. Isso nos causa economia de tempo, facilidade e uma coisa que eu venho buscando desde que eu iniciei nesse projeto, que é liberdade de tempo e lugar. Então, assim, ó, muita gratidão, Leandro, muita gratidão, Robson e muita gratidão, Luísa, pela ajuda que tem dado nesse projeto de... Maratona multinível digital. Obrigada.